Vamos lá, três funcionalidades exclusivas do iPhone 10 que nesse início, até quando eu peguei, pode parecer que não, são simples funcionalidades, mas na verdade, não são simples funcionalidades, porque quando você começa a utilizar, elas vão fazer uma grande diferença no seu dia a dia. <risos> vamos dizer que duas sim, uma vai ser para você se divertir, vamos então agora descobrir quais são essas funcionalidades vamos lá Marília primeira das funcionalidades exclusivas do iPhone 10. o que a gente mais faz em um iPhone não é ligar se você pensou ligar não é ligar é o que alternar entre os aplicativos porque você abre diversos aplicativos uma hora você utiliza o Face a outra hora você navega na, em algum site em outras redes sociais e assim vai então, não precisa a todo momento você. Fecha aplicativo, abre aplicativo. Fecha aplicativo e abre aplicativo. Não precisa você fazer isso. E no iPhone 10 tem um detalhe. Se você está com um aplicativo aberto, observe que logo lá embaixo tem uma barrinha. Experimente fazer o seguinte: deslize da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita e você vai conseguir alternar entre os aplicativos em tela cheia. Passe a utilizar e depois me diga se isso não faz uma grande diferença no seu dia a dia. <risos> Vamos lá, segundo né? Sim. Segundo. Espera, pera. a Eita, faltou energia. Não para não. Faltou Faltou energia. E assim voltamos e pela primeira vez que eu gravo a dica de todos esses anos, Falta luz em pleno estudo. Se você perceber que estamos com a luz um pouquinho diferente, já sabe. Tivemos que fazer aqui um famoso arming para continuar com a gravação desse vídeo para você. Continuando, segunda alternativa, não alternativa não. segunda funcionalidade que é exclusiva do iPhone X. Para quem gosta de fotografia, eu adoro faz toda a diferença você ter o modo retrato na câmera frontal do iPhone X. Ah Marília, mas tem aplicativos que fazem esse efeito tudo. Sim, inclusive eu sei que eu já gravei uma dica que eu falo desses outros aplicativos e você pode fazer nos outros modelos de iPhone também, o famoso modo retrato. Só que quando você utiliza o iPhone, a funcionalidade específica para isso, e no caso do iPhone X, na câmera frontal, que, na minha opinião, ela faz melhor do que a câmera traseira, é muito, muito, muito massa. Você fica, inclusive, eu passei a fazer mais selfies somente por causa dessa funcionalidade. Se você tem um iPhone X, também teste que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora, vamos para a última funcionalidade exclusiva do iPhone X, que eu, inclusive, quando eu adquiri, eu pensei essa daí eu não vou utilizar, não vai fazer uma grande diferença, ou então eu vou usar no início e depois eu vou parar de usar. E não é bem assim que as coisas acontecem. O tal do Animoji. O que é isso? Você pode abrir o aplicativo de mensagens, que é aquele aplicativo nativo que você utiliza para enviar mensagens de texto em qualquer iPhone, porém, todavia, entretanto, o Animoji ainda somente está exclusivo e presente para o iPhone X. Você abre o aplicativo de mensagem, toca nesse símbolo aqui dos aplicativos e agora você seleciona o bichinho que você quer, aponta o iPhone X para você e começa a falar. Dessa maneira ele vai perceber quais são os seus movimentos, quando você tocar no botão vermelho, que é para gravar, ele começa a fazer a gravação, o bichinho vai se mexer de acordo com o seu movimento e a sua voz também estará presente. Dica, eu sei que aqui no Brasil a gente não utiliza muito esse tal de mensagens, para você enviar mensagem de texto. Qual é a dica que eu dou? Você pode gravar o Animoji, não precisa enviar para uma pessoa específica, através daqui do aplicativo de mensagem. Você simplesmente grava e coloca para enviar, depois você vai tocar nesse Animoji, vai salvar no rolo de câmera lá no aplicativo de fotos e depois você pode abrir o Telegram, você pode abrir o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo que você desejar e enviar esse Animoji com a sua voz e os seus movimentos. Garanto que será um sucesso entre os seus amigos. E agora que você chegou até aqui, aproveita esse momento para se inscrever no canal e ser notificado de todos os novos vídeos, assim que saírem e coloque aqui nos comentários qual é a funcionalidade que você mais gosta de utilizar no seu iPhone. Não vale copiar os comentários das outras pessoas. Acordo entre eu e você. Por hoje é só e até a próxima.